Você já foi um sem-teto? Já. Vou contar a introdução, né? A gente vai ser mais rápido. Lootzinho, vamos sair aqui alguns... Algumas lixeira, pra ver o que a gente encontra. Olha quanta coisa boa. Construir aqui dá pra construir um barraco e é da hora, velho. Criar nosso primeiro barraquinho. Ó. Construir tocha, cama simples. O oh, caralho, mano, dá pra botar até a cama. Só que é rádio? Ih, já tá de noite! Ixi. Tem que tomar cuidado com os bichinhos Ah, então vamos fazer uma cama A gente dormindo Barraco Pra que que serve barraco? Tá, não entendi muito bem não escolha uma construção Ih, mano, dá pra dá pra fazer até uma academia aqui, velho. <risos> Caraca. Vou deixar nosso primeiro mendigo musculoso. Mas não dá pra fazer nada, pô. Base de planta. É, dá pra fazer nada por enquanto. Acho que a gente tem que lutear, velho. É. Status. Que é o inventário, né? Hum. É, vamos botar uma camisa que tá um pouquinho frio 17 graus. Porra! Aqui no Rio, 25 graus é frio. <risos> Galão de água. Ih, dá pra botar o um chuveiro. Cara, que maneiro. Isso é um mendigo de luxo. Então Que a gente está em outra área. Tem que tomar cuidado, né? A gente tá fora de casa. Ih, mano, a gente vai lutar. Mete a porrada nele, vai. Soco no olho, no olho. Isso, vai no olho só, no olho. Hum, vai, vai, vai. Faz um chute. Hum, na costela. Tomou, tomou. Vai, vai, vai. Eita. Faltou um de vida. Vai, vai, vai. Na cabeça. Hum, foi no peito. Chute certeiro. É, acho que agora essa área é minha. É, eu vou lutear tudo. Vendedor de cachorro quente. Tá certo. Então, aqui dá pra fazer missão né, pois. e agora já dá pra construir mais coisas, tocha, é. barra de ferro, vão ficar musculoso? O que que serve isso? Ixi, comi uma comida aqui, o que que será que eu comi? Por uma construção, cama simples e <risos> da hora. Nossa caminha descansar um pouquinho para a gente recuperar a vida recuperar a estamina né que senão é que a gente vai começar o dia é, então vou lá ah, recuperou tudo né a gente tem que fazer um chuveiro Bora dar uma malhada? Vamos lá, deixar nosso medingo forte. Bora, rapaz. Força. Bia! Beer. Beer. Bora! Bora, bora. Sai de casa comigo pra caramba. Hora do show. Ah, vou atirar isso aqui. Ah, dá pra fazer o chuveiro agora chuveirinho tomar aquele banho naquele pique ó oh! e tá chovendo naquele pique mendigo bom mendigo cheiroso mendigo nutella <risos> Bah, pra que serve essa merda fazendo nossa cama Bora, fião, descansar de novo. <risos> Musiquinha. Aquela. Aquela vibe. Treinar <risos> de novo, ficar mais forte. Bora, bora. É hora do show. Vai, contagem. Ah, de novo, de novo <risos> Ih, leve a... É, o pomo de nível Isso tá aí, eu falei pra vocês Indigo bom e mendigo forte Ih, habilidade Ó, Vamos ver o que a gente tem Soco Desvio e Ela dá pra desviar, mano Caraca é o um Mendingo Karateka chute joelho e ajoelhada, filho. <risos> Isso aí, claro que é ajoelhada. Acho que não liberou ainda. Faz parte. Bora fião, chega de dormir. Construir. Poxa, eu não mandei malhar. Então bora. E Então vamos malhar. Ué, cadê a água? Será que a água foi embora? Mano, o tu bebeu a água toda. Caraca, tá sem água no meu chuveiro, mano. Alguém liga a bomba aí, por favor. Eu pedi pra Maria ligar a bomba. Maria, liga a bomba aí! Ah, então vamos te fazer a chuveiro, não tem água mesmo. Que que é essa merda desse barra? Depois a gente descobre. Que isso? Ih, mano! Tô invadindo minha casa! Mete a porrada! Ih, mano, tô sem estamina. Soco no olho. Vai, vai, mete a porrada. Bora, bora, joelhada, joelhada. Uh! Caraca. Eu vou morrer. No mendigo é muito fraco. Ai. Uh, perdi. Mano. Ele roubou meu papel? Ou eu ganhei papel? Tem que descansar, eu tô morrendo. Cadê? Faz minha cama de novo. Bora descansar, filhão. Coisa de uma surra dessa. Sai mosca! Caraca, jogo 3D, mané! Jogo real! Viu? Caraca! Bora, filhão, para mais um dia. Bom dia. Bom dia para todos. Vamos fazer o chuveiro de novo. Mas a gente não tem água. Então, vamos lá, vamos, vamos enfrentar esses miliantes. Eita... Então você quer encrenca, né? Então você quer, você quer me bater, né? Me falaram aí na rua. Então vamos lá. Que você quer apanhar, então vamos. Vai, só ajoelhada só. E eu vou avisar até meu golpe. Vai, só ajoelhada. Uuuuh! Uuuuh! Golpe baixo! Golpe baixo! Uuuuh! Tomei. Vai! Isso! Boa! É, moleque. Aí, quer se meter com o golpe baixo? Aí, fala com eu. Tem que descansar de novo, né? Sem energia. Oxi, tô sem água. Ih, mano, tá chovendo. Cara é que da hora! Vai chovendo, vai enchendo chovendo! Cara que maneiro! Vamos acabar logo com essa energia que a gente tem que isso, essa setinha! Onde montar então? Vamos fazer nossa cama. Minha Ih Comi uma galinha frita Bora descansar, filhão Cara, que jogo maneiro, velho Na moral, é muito real, cara Você pode morrer de fome, de sede Tem que cuidar, literalmente, do cara, mano ah, Tem a temperatura ali do corpo Cara, muito maneiro esse jogo Ó, a fogueira Provavelmente é pra aumentar a temperatura do corpo, vamos ver A gente precisa acender a fogueira Ó, a gente pode usar dinheiro, pode usar papel Caldeirão Vou Fazer uma sopa pra nós hum, É, por enquanto dá pra fazer sopa não Porque não tem sopa! Vamos botar um papel para queimar. Que isso? Vou botar uma água? Tá, né? Ah lá moleque, estamos aquecendo. pode de uma noite fria dessa. Um dia frio. Um bom lugar para ler um livro. E o pensamento lá em você. A gente tá sem água, mano. Ô, Maria! Liga a caixa aí! Mano, a Maria não ligou a caixa até agora. Então vamos malhar, né? Olha o que dá pra fazer. Serguês o nome dele. Vou chamar ele de Sérgio. Bora, Sérgio. Bora malhar. Bora Sérgio. Vai, força. Ó, oh, o pei de novo, mano. Ah lá, moleque, eu tô musculoso. Oh, mas não tava sem água. Oxe. Vai entender? Vamos ver. Dá pra botar outro soco, ó. Soco forte. Desvio. Ó, oh, esse é bom. Tô dando 5% a todos. Hoje. Hum. É. Então. Hum. Ah, dá pra botar outra. Esses pequenos, eu consigo botar dois, então. Hum. Tá. Então, vamos descansar pra gente matar mais um neon no dia seguinte. Não, vou te espancar, filhão. Se prepara aí. Eu sou da rua, filho. Sou nascido no Rio. Sou cria do Rio. Bora, bora. Jureda, jureda. Toma, na cabeça, na cabeça. Uh! Não foi na cabeça. Eu falei, filho. Isso daqui é... Eu sou cria, entendeu? Eu sou cria. Ih, ganhei dois dólares. Ganhei dois dólares. Caraca, cachorro-quente é 2,50. Ah, esse cachorro-quente tá cara aí, tio. Pô, dá pra fazer um desconto aí não, pra gente? Caraca. Acabei de salvar o cara, o cara nem pra agradecer me dar um cachorro-quente. Gratidão. Vou roubar tu e tua família. A mosca aí, mosca voltou. Ih, dá pra recrutar me um mendigo, moleque. Ih, agora ele mora comigo. Oxi, isso daí tá estranho. Ah, agora a gente controla dois mendigos. Cadê? Qual é o nome desse pela saco aí? Qual é o nome desse pela saco? Vou botar ele pra malhar, filhão, bora. Todo mundo tem que malhar. Que mora aqui na redondeza. Bia! Bora, bora! Mais uma sessão, vai, vai, vai! Bia! Bora, bora! Mais uma, mais uma. Ah, tá muito fraco. Vai descansar, Fê. Você vai. Que é isso? Ah, tá. Vou botar uma camisa que tá frio. <risos> é o quente. Ó, <risos> oh, tô sem água até agora, Maria! Ah, agora a Maria ligou a caixa. É que enfim. Olha lá, caixa enchendo. Vaso de planta. É agricultura. Ih! Vai apagar a fogueira. que a gente vai aquecer.